Eu vou assinar aqui de dois reais porque a gente é pobre, tá? Eu tô assinando pro meu próprio canal. Você escolhe sua conta. Vou fazer com o meu saldo da Google Play, que eu consegui. Vou assinar aqui. Com o meu saldo da Google Play. Tá sua senha. Eu esqueci minha senha, ótimo. Ótimo, não lembro. A senha do é desgraça. Gente, eu digitei a senha correta, mas eu nem lembro. É... Pagamento concluído, você quer exigir autenticação para as compras? Eu não sei o que é isso, vou colocar sim sempre. Citatura confirmada. Só usaremos as. É gerenciar as configurações de forma de pagar a alternativa. Na verdade não, se você quiser colocar cartão de crédito. Olá, é um prazer ter você como nosso membro. Mentira! Tá, Eu, eu conheço! Aí você pode ver os benefícios, você vai ver essa assinatura. Não posto nada lá. Eu postava, mas ninguém ligava. E eu postava vídeo antecipado. Agora como eu o celular, não consigo postar. Mas quando eu voltar pro PC, eu vou postar os vídeos todos antecipados. E pra vincular no Discord, você vai e baixa o Discord. Na Play Store ou no iPhone. Faz um login depois de baixar o Discord faz um login com sua conta. Você vai em conexões, você vai em configurações, você vai em conexões, você vai clicar em adicionar, vai adicionar o YouTube, e vai escolher a conta que você comprou, assinou, ou seja membro, clica em permitir. Muito fácil né gente, Misericórdia. muito complicado.